Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma caixinha para colocar o seu multímetro, uma caixinha para colocar o, o, o seu teste analógico, é, para que ele fique em pé, para que ele não fique deitado, né? uma caixinha de madeira, é, de uma é uma forma fácil de fazer né uma coisa um, é uma coisa simples não é nada muito complicado mas que eu acredito que vale a pena fazer e que e que vai ficar bom pelo menos para mim ficou bom eu utiliza essa ferramenta aqui. É um serrote e e é assim, é só você planejar, você pega as medidas. Você pode ver aqui que ele tem 11 é, 11 centímetros 11 centímetros por por 16 de largura e é isso, você pega as medidas você vai e você serra serra do jeito que você achar melhor eu vou eu vou dar uma serrada aqui. Porque para dar uma melhorada aqui, que na que eu ainda não tô gostando desse como ficou aqui. Eu vou dar uma melhorada. Vou dar uma melhorada aqui. Aí já volto. Pronto. Tá aí. Já serrei a parte da frente com o serrote e, e tá aí, o jeito que o jeito que ficou foi assim é só você pegar um serrote, qualquer serrote o que eu tenho aqui é só serrote, eu não tenho a serra tico-tico nem nada então eu serro no serrote mesmo eu serrei essa parte da frente para mim tá ficou ficou bom tá muito bom assim e o bom é que o teste fica em pé não fica deitado você pode é, colocar ele em cima de uma mesa que ele não vai ficar deitado vai facilitar Mas eu serro aqui só com as com o serrote mesmo eu só tenho serrote então eu uso o serrote. As ferramentas que eu tenho são essas. Aí vocês podem... Dizer aí o que vocês acham. Se ficou bom. Se, se dá para melhorar. Essa foi a ideia que eu tive de fazer assim. Eu acredito que ficou bom. Para mim tá tá ótimo. Deixa a opinião de vocês aí para mim saber. Se tem alguém aí que é especialista nisso. Dá umas dicas aí. Pode, pode dar dica que eu, que eu aceito as dicas. Eu ainda vou. Eu ainda pretendo serrar a parte de trás. Vou ainda dar uma melhorada ainda que eu ainda tô planejando o que vou fazer. Mas. Pra mim por enquanto tá bom eu gostei e, e vocês coloquem a opinião de vocês aí se tiver gostando se gostaram ou, ou acham que, que dá para melhorar pode dar a dica aí vou só encerrar aqui para dar um acabamento melhor Pronto, já cerrei. Tá aí o, que, o resultado. O que, que vocês acham? Ficou bom? Coloca aí nos, nos comentários a opinião de vocês. Aí um, um modo fácil e, e barato de fazer uma caixinha para colocar o seu teste. Antes ele era assim, ó. Esse aqui é o antes. Ele era assim. Assim que eu comecei a fazer. Agora tá assim, ó. Esse aqui é o depois. E é o resultado final, ó, por enquanto, é esse. É isso aí. Ficou assim agora. E tá... eu estou me agradando muito, estou gostando muito desse, desse resultado. Eu ainda pretendo dar uma melhorada ainda mais, mas por enquanto está bom. Ele é só encaixar o teste, ó. fica seguro, não cai. E para mim está ótimo ficou muito bom dá para colocar em qualquer mesa qualquer cadeira você pode em qualquer lugar que ele não cai não tem o perigo de cair nem nem tão pouco de não tem necessidade de deixar ele deitado em cima da mesa né porque é muito ruim você testar com ele deitado é bom ele em pé assim que você vê com mais facilidade principalmente o teste analógico né porque ele tem as ponteirazinha que fica oscilando então você precisa ver ver bem eu pretendo cortar aqui ainda fazer um acabamento vou cortar essa parte aqui eu pretendo cortar ainda viu e... Alguém tiver uma ideia melhor aí, pode deixar aí nos comentários. Ficou assim, ó. Quer dizer, ele era assim, agora tá assim. É isso aí. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal.